Suquinho que você ia trazer hoje. Já estamos providenciando, inclusive, <risos> a apresentação de todo o TVC Agora. De novo. Assim, ó. De novo. Não, mas, hoje... mas com, mas, com suquinho. mas hoje eu tive já uma reunião com a dona Kelly Martins. É. Para quem não conhece a Kelly, a nossa coordenadora nossa de jornalismo. Nossa coordenadora. E ela eu falei para ela: olha, né? Aqui. Inclusive, ela já vai pedir hoje, inclusive, na reunião de Logo Mais, um voucher, né, o crédito para o suco, frutas... É, eu falei, um suco. O pão de queijo, um enroladinho... Vou... Sabe, para gente ir conversando e beliscando, petiscando alguma coisa. Vamos aqui na pauta, né, porque eu tô com fome e você tá falando de comida, olha. Kelly Martins. Hoje nós vamos falar de uma duplinha, Israel, que tem deixado muita gente incomodada. Quem são? As olheiras! Pois é, hoje a gente vai saber os tipos de olheiras e também o tratamento para cada uma delas. Quero ver! Muitos ainda acreditam que as olheiras aparecem apenas por falta de uma boa noite de sono, mas não é bem assim. Bom, e para falar um pouquinho mais sobre este assunto, eu estou aqui com a doutora Sabrina Cunha, ela que é dermatologista e atende vários pacientes para tratar sobre as olheiras. Doutora, seja muito bem-vindo à casa sua. Obrigada, Mari, pelo convite. Obrigada, RCN, pela oportunidade. É, então, estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre esse assunto, que é uma das campeãs de queixas no consultório. Eu imagino. E doutora, eu sei que... não Fala um pouquinho mais pra gente, não tem só um tipo de olheira, né? É, as olheiras, na verdade, existem tipos diferentes, basicamente quatro tipos, uma é a olheira vascular, outra é a olheira pigmentar, outra é a olheira estrutural e existe a mista, que é a mistura de duas ou três dessas olheiras que eu falei. Como que elas se formam, né? Qual que é a constituição dessas olheiras? A olheira vascular é aquela que tem um pigmento mais esverdeado, azulado, arrocheado e é aquela que a pessoa nota que tem dias que ela tá bem, tem dias que ela está mais forte, principalmente quando a pessoa não dorme bem, quando está mais cansada, ela fica mais realçada e é mais comum de ver em peles mais claras. Essa só aparece é, diante do cansaço ou essa também é aquela hereditária que fala? É, na verdade, todas elas têm algum... Uma predisposição hereditária mesmo não significa que todos os filhos todas as pessoas daquela família vão apresentar e tem os fatores externos ambientais que agravam aquela questão então no caso da vascular o fator ambiental externo é muito mais forte então cansaço privação de sono é, um ambiente muito quente de trabalho porque a vascular como o nome já diz ela é causada pela vasodilatação ou hiperproliferação de vasos na região e também por isso é mais comum ser visualizada em peles mais claras. A pigmentar já é uma olheira que é importante a questão hereditária, então ela é mais amarronzada, ela tem o um, um, um pigmento marrom mais forte, porque o que causa essa olheira é a melanina. Por isso que a gente vê também em crianças, nesse caso, crianças de uma mesma família, todas as pessoas de uma mesma família, tem aquela manifestação de uma olheira amarronzada e essa olheira, ela diferente da vascular, ela não tem essa variação tão intensa de um dia você tá bem, outro dia não tá, ela não vai mudar. O que pode, na verdade, escurecer é a exposição solar e a luz visível também, sem fotoproteção. Bom, falamos de duas, tem mais uma? Tem, a olheira estrutural, que na verdade é o afundamento da região. Então, a olheira estrutural, muitas vezes o paciente se queixa porque traz um aspecto de cansaço, mesmo não tendo a pigmentação arroxeada ou amarronzada. A olheira estrutural na verdade, é a mais fácil delas de tratar. E quando eu falei da olheira mista, é aquela que a paciente pode ter estrutural e vascular, estrutural e ah, pigmentada, ou a paciente pode ter pigmentada e vascular, como é a paciente que a gente vai falar hoje. Bueno tem olheiras do tipo vascular pigmentada que as incomodam, não é de hoje. O tratamento, ela começou há um tempo, mas o acompanhamento com a doutora Sabrina tem uma semana e já possui resultado. A gente consegue perceber que o pigmento dela tem um tom esverdeado, principalmente na lateral do olhar, arroxeado e aqui um pigmento mais arrosado que a gente fechou um pouquinho, que a gente pode perceber também no côncavo. Então, geralmente, a olheira pigmentar, o paciente apresenta esse tom amarronzado em todo o olho, tanto na pálpebra inferior quanto superior. Já a olheira vascular, ela predomina na parte inferior do olhar. E no caso da Elise, é, como eu falei, ela poderia sugerir que tem aqui uma olheira estrutural, onde eu fiz essa demarcação, mas isso, na verdade, é uma falsa olheira. Tem pacientes que tem um pouquinho dessa linha ligamentar demarcada, porque tem o um rosto mais magrinho. E com o passar do tempo, a nossa bochecha, os coxins gordurosos dessa região precisam ser reposicionados. Porque naturalmente ele vai murchando e descendo. Então quando a gente reposiciona, melhora essa demarcação aqui. E tudo isso pode ser feito com ácido hialurônico. Ácido hialurônico foi exatamente uma das minhas primeiras citações quanto às dúvidas a respeito do tratamento das olheiras. E sim, ele é uma das substâncias utilizadas no processo. As opções de tratamento Dependendo do tipo de olheira, a gente pode lançar mão de laser, peeling, fios de PDO, o próprio preenchimento com ácido hialurônico. Em alguns casos, até mesmo a toxina botulínica pode ser usada. Então, temos sim variedade de opções de tratamento, mas cada caso vai ser individualizado. Elisa está extremamente satisfeita com o resultado que teve em uma semana de tratamento. E ela deixa uma dica para você que também sofre com as olheiras. Para as mulheres que têm essa, que vê que estão com esse problema, que tem essa queixa, que busquem um profissional e cuidem disso, porque mexe muito com a nossa autoestima, o nosso olhar, o nosso rosto, como a gente se vê no espelho, como as outras pessoas veem a gente. Então busquem sim, não subestimem a sua queixa, busquem ajuda sim, façam o tratamento, porque vale muito a pena.